Hey, hey, detetive ninja, Seja bem-vindo a mais um vídeo E eu estou com um vídeo Mostrando minhas coisas Especial Não sei porquê Mas eu vou mostrar minhas coisas aqui para vocês O que eu tenho ao oh, o meu pé o que eu tenho Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu também tenho caderno, livro Tenho um bocado de várias coisas E gente, é isso que eu tenho Vou mostrar cada um Na bagunça, gente Então vamos ver aqui Eu tenho uma cola, um tubo de cola Vazio Então aqui já vou separar pra jogar fora Jogar no lixo o próximo, deixa eu ver. Isso aqui que era do hidrocon não funciona mais. Eu rasguei isso. Me deu uma falta em mim. E deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, ah, deixa eu. Ver. Psicóloga, as 14 horas. Eu acho que isso aqui eu não precisa mais, né? É psicóloga da escola, quando eu, eu estudava. Esse remédio aqui já tem muito tempo. É isso. Esse remédio aqui não presta mais, né, gente? Esse remédio aqui, 4 anos com esse remédio. Misturar as minhas coisas. Então eu já vou separar. Vou ver mais o que eu posso. E é assim, hoje eu vou separar as coisas que eu não uso mais Aqui eu tenho mais coisa Tenho isso aqui Não, essas pilhas aqui eu tenho que usar, né? Eu vou separar essas pilhas Pra tentar colocar aqui no controle Se eu não tenho Agora nas pegas só diabo. Separa essas pedras Esse tubo de cola que tem. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não tem mais. Esse aqui não tem mais, então tchau também. Ah, esse daqui era o um remédio do meu ouvido, que eu tô precisando. Não é esse que eu tô precisando. Esse aqui que eu usei, remédio pro meu ouvido. Esse aqui eu não usei, porque eu fiquei com medo. Esse parte aqui é do fone de ouvido. Eu nem uso mais. Fone de ouvidas é prático Então tchau também Tem mais um tubo de cola vazio Eu não sei porque eu colo isso Então tchau também já está chegando o final do ano Então já estou me lembrando aqui A essas coisas que eu vou tentar usar Não, eu posso deixar guardado, né? Isso aqui é desse perfume aqui. Eu posso colocar perfume aqui dentro. Mas isso aqui, que é.. Deixa eu enfiar aqui pra vocês verem. Vai? Não tem como. Esse aqui é desse perfume. Bom gente, é isso Esse aqui era do celular, gente O celular quebrou o de botão hein? Agora eu vou reguardar tudo Guardei tudo de volta tudo Aqui tem as figuras do Garfield O Garfield Esse aqui também não tem mais nada Tchau. E agora vamos para o próximo. Deixa eu ver o que tem mais aqui em cima. Aqui o que tem na minha gaveta. O que tem é na gaveta? abrir? Ah, eu tenho mais caderno, meu livro. Eu também quero mostrar. Mas, né? Ela tem mais coisa aqui. Ah, não, gente. Meu fone LG quebrado. Isso aqui é jogar fora, né, gente? Meu fone é LG. Agora eu não posso mais usar fone. Agora eu não posso mais usar fone porque Aqui. tem um problema de ouvido. Nossa. Quebrou, gente. Quebrou os dois lados. Eu tentei colocar a fita, mas quebrou os dois lados. Então vai. Aqui também. Meu Deus, o que, que eu fiz? Ah, isso aqui é tudo coisa da escola. Que eu preciso verificar. Mostrar em outro vídeo, se vocês querem. Coisa da escola. E me livrar, né? Porque falta um tanto de coisa. Essa caixa aqui também Essa caixa é do carro que eu tenho Que não funciona Foca a desgraça Essa caixa aqui Desse carro ele é branco Ele não funciona mais É tipo um round, então também vai eu não preciso mais dessa caixa. Tem um formiga aqui. mau é diabo. Morreu. Olha o que eu tenho. Esse contornete faz muito tempo que eu tenho. eu nem posso usar mais. Aqui tem minha raquete do Ben 10. Eu vou jogar essa caixa num lixo, hein? Só vai sobrar os cantonetes aqui. E aqui tem os meus perfumes. E aqui tem meus DVD, hein? coisas. Eu preciso me livrar de mais coisas. Tentar diminuir. Essa lata aqui Que eu fiz em 2015 Na festa de Natal Da escola Que era pra fazer uma é, Fazer Uma árvore de Natal Aí tinha que construir esse balde Que é uma lata Pra colocar a árvore dentro Com terra Mas eu não consegui fazer Consegui fazer a lata e decorei. E essa lata tá 5 anos comigo. Eu vou me livrando aos poucos das coisas. Hein? Aqui tem um dos meus carros. do dos meus únicos brinquedos. Tem minha pochete. E aqui tem mais coisa. É caixa que remédio Ah Aqui do celular de botão Que quebrou O celular era de botão Gente Primeiro quebrou Meu colega ajudou a quebrar E tem dois carros Olha lá, esse e esse carro aqui. Tenho dois carros. E tenho mais algumas coisas aqui. Essa aqui é a minha DVD de... De caderno. Abre demônio. Não abre abre não. E aqui... Meu CD de DVD... A Dona 2. E outros CDs. De filme. O próximo que eu vou fazer. Eu vou mostrar. Os meus cadernos. As minhas coisas. E eu vou jogar mais coisa fora, né? Mas não posso. Porque olha tanta tanto coisa que eu irei jogar fora. Então esse é o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Detetive Ninja. E até a próxima. Vai ter... Esse vídeo é pro final do ano vai ter mais três vídeos no canal de cislasted e detetive Fabraim vai ser normal vou jogar tudo fora